Bom dia, amigos e amigas do Face. Estou de volta neste sábado, dia 23 de dezembro, faltando apenas oito dias para o término de 2017, gente, e é a véspera do Natal, né? Antes de mais nada, quero desejar a todos os amigos do Face, as amigas do Face, essa rede social grande comunicação, gigantesca, que não, ninguém controla, os poderosos não controlam. Só mesmo os amigos que transmitem uns aos outros pensamentos positivos, desabafo, né, fotografias do momento, paisagens feitas na hora e perspectiva do futuro. Mas antes de mais nada, eu vou falar sobre retrospectiva de, do, do, do ano de 2017, meus amigos meus amigos. Quero... É lembrar uma frase de um amigo meu Que se chama C. Luiz de Souza Diretor da, da nossa faculdade Facete e amigo pessoal Ele disse Um certo dia eu cheguei cansado Lá na faculdade Depois de, de uma jornada De trabalho Ele disse Gutenberg Você tem que viver mais a vida Trabalhar Mas se você não tem nada mais para provar tudo que você já conseguiu na vida você já, já fez você não tem para provar para ninguém nada e eu disse a seu Luiz a questão não é que eu tenha alguma coisa para provar é que dentro do nosso ímpeto dentro da nossa consciência né, a gente tem que fazer algo mais ainda quando as pessoas, principalmente quando as pessoas precisam da gente e a vida é isso né? a vida não é um isolamento, a vida não é pessoa viver só, é viver em comunidade, né? É a vida, a sociedade, a vida das pessoas é viver uns aos outros, entre os amigos, entre os familiares, entre essa rede gigantesca que nos comunica uns aos outros. Essa é a vida. Mas eu entendi o recado, sim, do Sr. Luiz, e agradeço, amigo Sr. Luiz, pelo seu recado. Vou tentar diminuir o meu no meu ímpeto de trabalho em 2018. Mas falar em 2017, gente, essa retrospectiva que está terminando o ano, eu vou dizer uma coisa que alguns vão achar até bárbara <risos> o que eu vou dizer aqui. É que 2017 foi um ano inesquecível para mim. Em 2017, nós fizemos um trabalho, graças a Deus, nós fizemos um trabalho no cargo de delegado de sete cidades, quando eu chegar na cidade nós estávamos com mais de 150 processos atrasados, inquéritos a serem apurados, todos conseguimos apurar em tempo, graças né, à boa vontade, principalmente dos colegas que fazem a minha equipe. Sem nenhuma exceção, né, desde a, a, a, o, o, o delegado seccional, o doutor Cristiano, a Messi, a secretária dele e os nossos agentes, né? o Pedro, o George, o Rodrigo, o Jair, o Sandro e os demais da equipe de outras equipes que vinham no rodízio de, de hora extra, de horários. Eu quero dizer aos amigos e às amigas que, é, que o nosso trabalho como delegado foi, um dele, foi de grande sucesso, de grande sucesso. Desvendemos, desvendemos crimes. Né? Nunca mais, nunca mais tivemos problemas de, de reclamação do Ministério Público, da Justiça, do Juiz, encaminhando de que os, os inquéritos estavam atrasados na delegacia. Conseguimos apurar todos os crimes que estavam à nossa frente. É, todos os homicídios tiveram seus, seus autores desvendados, né, conseguimos a proeza né, de combater, graças a Deus, com o apoio da minha equipe, dos meus agentes, nós conseguimos é, desvendar e prender pedófilos, estupradores, violentadores contra as mulheres. Então não faltou absolutamente nada na, na, na vontade de atuar da, da, da nossa delegacia de polícia. É, com firmeza. Né, com tranquilidade, sem afobamento, recebendo as pessoas com educação, porque uma delegacia no interior é como se fosse, um, como se fosse, não é uma repartição pública que funciona 24 horas. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Então, nós conseguimos realizar é, vários sonhos da, da, da, daquela cidade, onde nós conseguimos acabar com a poluição que estava atingindo há mais de 10 anos, com moscas na cidade, com tipo, mau cheiro, e nós conseguimos né, realizar, acabar com a poluição né, que atingia toda aquela população. Fizemos amizade, gente. Gente, como eu fiz amizade? Pessoas boas, sertanejos de tudo, ele é forte, mas é altamente receptivo, nos recebeu muito bem. E voltar à terra da minha origem, né? Eu sou do Brejo Paraibano, nasci em Pispirituba. Me radicalizei na minha querida Bahia, uma origem pessoa, mas a minha origem mesmo é em Princesa Isabel, onde nasceu o meu avô, onde nasceu meu pai, José Marques Cabral, em 1933. E foi um prazer em voltar para a Princesa, conhecer a minha terra. E eu quero dizer ao Cid Carneiro que você disse que tinha medo de voltar para a Princesa porque achava que a Princesa mudou precisa pode ter mudado, mas a alma do povo, a receptividade, é um povo muito hospitaleiro. Pessoas simples, inteligentes, ou povo inteligente aquele povo daquela região. Não sei o que é, mas é muito inteligente. E, e eu acredito que seja a firmeza, a vontade de vencer. Então lá nós adquirimos conhecimentos, ensinei, aprendi, e foi muito importante, muito importante mesmo. E nós conseguimos fazer um trabalho muito bom. E a propósito dos colegas agentes, quero dizer o seguinte, esse movimento que eles estão fazendo aí, uma espécie de, uma, de uma, um protesto, parecido com uma, uma greve em branca, quer dizer, colegas, que eu sou solidário à luta de vocês. Agora saibam lutar. Um equívoco muito grande, né, espalhar altidões aqui na Grande João Pessoa, dizer que 87% da polícia civil está de luto e só tem privilégios para os delegados. Gente, os delegados não tem privilégio. Nós trabalhamos igualmente com vocês. Se tem uma injustiça contra os agentes, que reivindiquem. Né? Não faço discurso, né? porque a coisa mais fácil do mundo é, é o discurso do, do opressor contra o oprimido quando o oprimido está fazendo o discurso do opressor. Dividir numa categoria, né? dividir os colegas de trabalho. Né? Não tem privilégio para os delegados. O, o, a, os delegados são organizados numa associação, delegados inteligentes e competentes, que conseguem as coisas. Mas eu acho que sim, que deve ser a associação dos delegados, deve é, ficar solidário com a luta dos, dos agentes, mas os agentes estão equivocados em, em, em, em querer dividir. Gente, a gente se, nós, a gente se divide. Não ganha, quando a gente se une, né, só, faz a, só faz ganhar. É a união que faz a força. Então, eu acho isso um equívoco grande. Né, Colocar alto e para dizer que os delegados são privilegiados, que a gente trabalha muito, muito, muito. A cada dia, a cada momento, a cada instante é, uma estresse, é um estresse, é uma responsabilidade. Se algo de errado acontece na cidade e a gente não soluciona, a responsabilidade é do delegado é do delegado, se alguém praticar alguma coisa errada na, na, dentro da ação policial, a responsabilidade é do delegado, né? se a gente não apurar, a gente é responsável né? toda hora, todo instante temos, temos denúncias temos crimes a serem apurados é preciso a gente se unir, a gente trabalha no mesmo ambiente no ambiente de grande uma vez um amigo meu disse é Gutenberg, me diga uma coisa por que, é que os policiais, eles não assistem jornal na TV não gosta de assistir TV as notícias eu disse gente se você tudo dia está com a notícia na sua frente a todo instante tem necessidade de ficar repetindo na televisão porque o dia por ser do noticiário das TVs é sobre crime sobre violência e a gente vive o cotidiano não de uma de uma mídia né não de uma realidade é, de, fora da realidade, não da, do virtual, mas a vida real, né? a gente vivencia. E não é fácil, gente, não é fácil. Acredito que o governo tem condições, sim, é, de atender os agentes. Né? São menos de, de, de 600 agentes a nível da, em, nível da, em nível da Paraíba. Então, não tem condições de atender. Né? Agora, está equivocado, não está certo né? de, de os agentes se reivindicarem é, culpando... Os privilégios dos delegados. Os delegados não têm privilégios, gente, tem muito trabalho, tem muita responsabilidade. Agora, a associação dos delegados são, são pessoas inteligentes, competentes, né? articuladas, que conseguem as coisas e está conseguindo as coisas para a categoria, que ainda está muito longe ainda de, do nosso objetivo, da nossa meta. Então, os agentes deveriam espelhar nos delegados né? e fazer uma luta inteligente, não colocar espalhar os dois na, na cidade dizendo que a culpa é dos delegados, gente, que a culpa, se eu fosse marqueteiro do governo, eu estava aplaudindo, porque não tem coisa melhor do que a persuasão onde o, o oprimido está fazendo o discurso do opressor, se, teve, se tem opressor aí nessa luta. Então, eu acredito, gente, que, que vocês estão certos em lutar, mas estão equivocados em, em culpar alguém, né? a gente... Os delegados, a associação não está tirando nada de ninguém, apenas tentando conquistar os seus, os direitos dos delegados. E os agentes merecem mesmo, né? Merece a minha solidariedade. É um equívoco também alguém querer dividir as, a, a, os colegas do, do mesmo trabalho. Graças a Deus, na minha delegacia, eu me dou muito bem com os agentes, muito respeito recíproco e verdadeiro, né? Não coloco dificuldades. Todo mundo trabalha com amor, com vontade, Agora, também trabalhar com amor e, e ver a nós, vosso reino, nada, não tem como, né? Então, acredito, gente, que o caminho melhor é a união. né Vamos acabar com esse negócio de, né, de dizer que, que o culpado somos nós, né? Pelo amor de Deus. Né? Vamos reivindicar né, melhoria salarial, melhoria das promoções. Mas, façamos as coisas de lógica, né? Para que a população não, demore, não passe para a população que, que, que, são, que isso são verdadeiros, que não são, não são verdadeiros, né? Esses números são verdadeiros. Então, eu acredito, gente, que vai encontrar sim uma solução. Eu acredito que a associação dos, dos policiais civis ligados aos, aos agentes e aos, aos escrivães vai encontrar uma solução para que a gente possa, da minha parte, pode contar com minha solidariedade. Rest, né Mas sem... Assim, Agredir os colegas, né? Com respeito, com educação, que a gente alcança os nossos objetivos. Então, gente, eu quero aqui registrar a presença do nosso querido Ronaldo Jordão, Mário César Barbosa, minha irmã Maricélia, Erlon Borba, César Batista. Esse sábado, né, a véspera de Natal, né, que vai ser de domingo para segunda-feira, e dizer, gente, que Estou muito satisfeito com o desempenho dos alunos. Nossa, é, Aí, pelo Luiz reduza reduz a sua, sua carga de horário, mas não tem como. Né? Os alunos me procuraram, 32 alunos, 5 anos de, de, de luta para se formar em Direito. Eu ia negar a minha orientação, li 32, 32 monografias, não foi fácil. Passei uma semana inteira de manhã e tarde e de noite, faz, instalando, instalando bancas examinadoras de concurso, instalando bancas examinadoras de monografias. Essas monografias foram cuidadosamente orientadas e def, foram defendidas por alunos brilhantes de grandes futuros, gente. Ao término do, do, de cada apresentação, eu recebi um abraço Recebiu beijos, isso é gratificante, Não tem preço. Não tem salário que pague, não tem, não tem é, outra recompensa a não ser a satisfação, né, do, do fundo do meu coração, em ajudá-los, essas pessoas a caminharem, né, a procurar a sua luz, a procurar o seu caminho. E serão grandes profissionais, porque a Faculdade de Ciências de Tembaúba só está formando gente de alto nível. Gente que passa em concurso, gente que passa no exame de ordem antes de concluir o curso. Né, gente que está aí lutando, né, conquistando. Isso é muito importante né, para todo o povo, toda a região aí da Zona da Mata Norte, Pernambucana, que eu quero desejar Feliz Natal para os meus ex-alunos e atuais alunos da Facete. Muito satisfeito com o ano 2017. É um ano... Em que tem a contradição, né? Não sei o que acontece comigo, mas quando aparece uma crise, do ponto de vista, vamos dizer assim, da conjuntura nacional, eu parece que a gente redobra os nossos esforços, supera e até melhora, né? não se acomoda. Quero aqui registrar a presença de Maria Aparecida Moura, de Sandra Maria Gonçalves. Boa tarde, meus amigos da rede social. Mário César Barbosa Silva, grande advogado. De Nazaré da Mata, líder, um abraço para você também, Mário César Barbosa Silva, né? Grande advogado da região da Zona da Mata Norte Pernambucana, amigo nosso, ex-aluno, hoje colega. Isso é muito importante. Erlon, Erlon Borba também, um abraço, Erlon. Um abraço para vocês, minha, minha gente. Então é isso. Então, é. Observei que. É, que o. Que na minha cidade, onde eu sou delega, estou de férias. Mas, mas foi muito importante, gente. Né? Fiz amizade do fundo do meu coração, que não vou esquecer nunca, nunca, nunca, nunca. Né? Tomara que continue essas amizades. Né? Essa relação, meu conheci na parte dos meus familiares que não conhecia, porque meu avô foi casado duas vezes, né? Ficou viúvo e teve dois, duas filhas que ficaram lá. E aí gerou uma, uma, uma família muito grande, uma família estabelecida, uma família trabalhadora, uma família, uma família bonita dos Marques Lima, na região de Princesa. E fiz amiz, amizades incríveis, incríveis. Né? Fiz amizades incríveis. E, e a gente conseguiu, gente, um ano muito importante. É impressionante. Alguns amigos meus diziam... Gutenberg, você é bem articulado... Você poderia facilmente... baixar uma audiência com o um governador... Facilmente você ia vir aqui para a capital... Eu não... Não vou fazer isso não... Não vou fazer isso porque... As coisas que eu consigo nunca... É através de política... E eu vou fazer... O caminho certo... Eu vou para onde eles... Acharam que eu devo ir... Porque é um destino... E foi... É um destino... né É mais... Pensava em, em voltar para né? a princesa. Conhecer princesa. Conhecer a terra do meu pai. Do meu avô. E ter uma legião de amigos, gente. Porque não tenho fãs. Eu tenho amigos. Que eu estabeleci naquela cidade. Na região. Toda a região. Né? Graças a Deus, gente. Conheci gente de Pernambuco. Lá da, do sertão do Pajeú. Né? Isso foi muito importante para mim. Né? Para a minha... Vamos dizer, essa é a minha informação. Dei uma verdadeira guinada do ponto de vista, porque nós das capitais a gente dá as costas para o interior. Né? Não vê a importância do interior, não vê a importância da cidade. Gente, pelo amor de Deus, nós temos 400 anos de história. Esse povo, não é à toa que esse povo sobrevive no sertão brabo, no sertão de seca. Isso tem muita cultura, muita firmeza. Isso é muito importante e a gente tem que dar valor. Né? Colocar o interior apenas nas páginas da mídia, policiais e os jornais de TV que só, querem, só divulgam, desculpa aí, a desgraça. Né? Mas o lado positivo, o lado cordeiro, o lado trabalhador, o lado alegre. Principalmente o lado solidário. E, gente, o povo é muito solidário. Né? Às vezes, enquanto ficam falando um da vida do outro, mas isso é besteira. Né? Isso é superável. O mais importante é que eles são solidários, são solidários, são solidários, vivem com mais tranquilidade. E a gente que vive nas áreas urbanas, gente, pelo amor de Deus, aí é cercado por essa selva de pedra, desse, desse barulho infernal, não é? Não é lugar de gente. Infelizmente, pela minha experiência de vida, eu posso dizer a você que grandes cidades não é lugar de gente. Lugar de gente sim é em cidades pequenas, em comunidades pequenas, que a gente possa viver melhor, com mais tranquilidade, né? com mais segurança, com mais conforto da vida. O que importa não é o conforto das comunicações, até bom, mas lá também tem. Né? Dos grandes lazeres, lá também tem lá também. Mas o que importa é a tranquilidade da vida. E o sertanejo, gente, pelo amor de Deus, o sertanejo daquela região, lá do, da Franja, da última franja do do Pio Mundo da Borborema, né? Lá do sertão de de Princesa e adjacência sete cidades, lá do, do Vale do Pajeú. Aquele povo tem muita nos ensinar. E às vezes a gente fica achando que isso não é importante, né? Porque temos acesso dessas grandes comunicações de massas que é a cidade, né? Que as coisas fluem, né? Mas a simplicidade, gente, vence tudo. A modéstia na vida é a coisa mais importante que nós temos. né O que nos leva, o que deixa, é a nossa memória de do que nós fizemos para os amigos, fizemos para a nossa família, o exemplo. Né? Como disse meu pai, né? meu pai não deixou nada para mim, mas deixou tudo, né o exemplo. Quero, quero aqui dizer, meu amigo, que no interior, se o Matuto não falar um do outro, perde a sua essência. É isso aí, é verdade, Jordão. É, eu, eu, eu deixo, o, o resto deixa rolar. Josivaldo Faria, grande companheiro. Um abraço, meu amigo. E o Josivaldo, que, é, que é lá de Bahia, liderança petista, lá da cidade de Bahia. Entrou agora. Minha amiga também, Sandra Maria Gonçalves, Marcelo Gervás, o aluno, ex-aluno terminando o curso. Um abraço, Marcelo Gervásio. Então, gente, é isso. Pra lá em conjuntura nacional, vocês estão... Está provado aí, né? Que o Moro tem mais rejeição hoje do que, do que Lula. Rapaz, gente, é incrível. Com, que, vira, que reviravolta, gente, que reviravolta. A população percebeu que, que tudo foi uma enganação, né? A classe média foi pra rua com com seus patos dourados, com suas camisetas do CBF. CBF, né? mesma CBF que os que o, o, o presidentes estão todos presos né, por corrupção. Então, as pessoas perceberam que foram enganadas. Né? Esse discurso aí radical. Né? Há uma onda internacional na América né, que é a direita. O que é a direita? A direita é o fascismo né, no poder. É a época das grandes corporações tomando conta. Mas multinacionais. Petrobras está sendo vendido, os bancos estão sendo sucateados, os bancos estatais, os bancos de patrimônio do, do, do povo. Né? É uma onda muito grande, né? Eles estão impondo uma economia. Né? uma economia radical do, do neoliberalismo, tipo diminuição dos direitos do trabalho. Né? Os trabalhadores agora não têm mais direito a salário mínimo. Salário mínimo reduziu de forma gigantesca. O desemprego, gente, aumentou muito, muito, muito, muito, muito a ascensão desse governo golpista. E o Maluf não poder, né? A mídia botou aí a prisão de Maluf. Maluf realmente tem que ser preso. Agora, velho de 86 anos, não influencia mais nada. Pouco importa se ele vai... Ele vai ser preso, está sendo preso. Agora não precisava dar essa tudo, toda. Né? A Globo, de repente, estava contra Temer e agora está a favor de Temer, né? a favor da reforma previdenciária, tirando direitos né, sagrados né, dos aposentados. Gente, a gente trabalha 30, 40, 50 anos e não vai ter direito mais a uma aposentadoria digna. Isso é um absurdo, gente. Reforma trabalhista, né? acabando com os direitos conquistados da classe trabalhadora. Você encontra nos sinais em todos os lugares, gente pedindo esmola no interior, já tem já tem uma legião de gente de porta em porta pedindo esmola. Nas cidades, as pessoas ocupam, né, os pares, os mendigos ocupam já as áreas urbanas, né? Está está claro, está a olho visto, gente, o retrocesso econômico e social do Brasil. Agora, culpar? Né? já está extremamente já claro que, que se tem um sujeito que, que merece ainda mesmo, do ponto de vista de uma liderança popular, se chama Luiz Inácio Lula da Silva, gente que não reja é a menor dúvida, né com ele ou sem ele ele vai influenciar as eleições de 2018, só tem uma solução né? da direita é conquistar o poder e manter esse poder infelizmente é matar Lula né se eles matarem Lula, não tem como. Mas Lula, gente, é uma representação popular. É o povo, na, é o povo no poder. Né? A memória do povo em relação ao governo de Lula foi espetacular. Até as elites ganharam muito dinheiro, mas também a população teve chance, né? oportunidade. Né? Está o, as notícias internacionais, vocês baixam acompanhar as notícias internacionais, gente, para você ver como é que a mídia está julga, julgando esse processo, né? Né, tiraram a presidente honesta, colocaram um impostor, né, que não liga, juntou com esse Congresso Nacional extremamente pernicioso, que não representa a população, aí fica culpando os juízes. Os juízes aplicam a lei, gente. Eles aplicam a lei. É claro que o que não pode acontecer é a, a politização né, do judiciário. Isso é um equívoco muito grande. Isso não é bom. Né? Isso, no final de contas, é, vai desgastar o poder judiciário, como está desgastado aí agora o Moro. Está né? provado que a, a justiça dele é, é tucana, né? é, só olha de um lado, não olha do outro, não é imparcial. Isso está muito claro, gente. Quero aqui registrar a presença da, do Francisco Macedo, grande Francisco, né, liderança política de Bahia, doutor Dr. Chiquinho, o Max Moral, um abraço, Max Moral. Um abraço também para o seu tio Expedito, Francisco Linhares. Nesse ponto de desgordo do colega pessoal e não volta em Lula. Tudo bem, Ronaldo Jordão? Você é um, você é um eterno. Se, se, se, Ronaldo, Jordão, se, se, se você não existia, se a gente ia criar. Você, tem, você é o cara que faz o contraponto, né? Desde dos, dos, as líderes acadêmicas, Jordão. Um abraço, meu querido. Um forte abraço. Então, gente. É isso. Maria José Barbosa entrou aqui agora. Então há, há, há uma perspectiva mesmo né, de mudança em 2018. 2018 está aí, né? Está aí. É, já anteciparam o julgamento de Lula para Janeiro. Ou seja, a Élcio Neves não é preso, a Serra não é preso, a FHC não é preso, o Alckmin não é preso, né? Temer o é o cara que está no poder, né? é o Maluf de hoje. Não tem nada, ninguém encosta nada. Ele domina o Supremo, domina o Congresso Nacional, domina o Poder Judiciário, está lá no poder. Né? E aí o pessoal fica, gente, culpando o governo que deu certo, né? que foi provado que deu certo, o governo de Lula. Foi provado. Os números são. Os números, gente, são irrefutáveis. Né, contra fatos no argumentos, como, como dizem né, o ditado popular é, quero, uma, quero mandar um abraço para Sueliton Silva para Felipe Souza que também está conectado aqui na rede social é isso gente em relação a Bahia, já que teve muita gente que entrou em Bahia, Bahia eu espero que Bahia não se transforme em Santa Rita, parece que não vai se transformar em Santa Rita eu acho que a Câmara de Vereadores de Bahia são mais é, tem os seus defeitos, mas são, tem umas qualidades. Ele tem um grau de superioridade melhor do que o de Santa Rita. Né? Os vereadores parlamentares de Bahia. Né? Não estão vendo... Não está não não tá indo como Maria vai com as outras. Tem um processo impeachment contra o prefeito, né? afastado. Agora está em liberdade, o Lima. Tem um impeachment contra o vice-prefeito. O vice-prefeito, o desconhecido vice-prefeito de Bahia, que está assumindo agora, ninguém sabe para onde esse homem apareceu, mas enfim, ele é o vice-prefeito, está tomando conta, mas também tem visto contra ele. E há um equilíbrio lá, né, em que as pessoas estão numa perspectiva de restabelecimento da democracia. Não sei se, se é correto ou incorreto que restabeleça, se Berg Lima provar sua inocência, ele vai ter que votar, tem que votar o poder, gente. agora Até agora, se não, não provou a inocência dele, gente, ele, ele, tem, ele vai continuar afastado. E, eles, e, e Luiz Antônio vai assumir, está assumindo a, a prefeitura, está tentando encaminhar né, a administração, que também não é fácil. É, a gente, às vezes a gente critica, mas quem está no poder sabe que a dificuldade é muito grande. Né? As prefeituras há um... Há uma certa economia de guerra para não, não atrasar a folha de pagamento, os fornecedores. Porque se você atrasar a folha de pagamento os fornecedores e deixar a cidade suja, três pilares cruciais da derrubada de uma gestão, de qualquer gestão. Não, não sustenta por um mês. né? Atrasar salário de, de, de servidores. Não pagar os fornecedores. E deixar a cidade suja. Gente, é o fim da picada. Se isso, tá, se isso não está acontecendo em Bahia, então o Luiz Antônio está. Né? Não sou a favor dele, nem, nem crítico, quanto mais. Né? A gente tem que fazer as coisas de forma equilibrada. Se ele está fazendo isso, então não está tão ruim assim. É claro que se for provada a inocência de Berck, é muito difícil ser provado, porque, gente, pelo amor de Deus, né? as, a filmagem, as fotografias não é fácil. Não é fácil. A gente vive hoje no mundo virtual, a gente vive hoje da mídia. Não é fácil você desconstituir a mídia. Um único cidadão deste país, gente. Não tem ele, é o único. É o único, é um iluminado. Né? Que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. né? Poderosa Globo, tentando fazer a cabeça do povo. E o povo gosta da novela da Globo, gosta dos filmes da Globo, gosta até da, do jornal nacional da Globo. Mas quando se trata de matéria... Contra Lula, gente, a Globo perdeu. Perdeu. E Lula nem sequer tinha o direito de resposta. Um minuto sequer foi dado a defesa de Lula, gente. É impressionante o fenômeno Lula. A maior liderança popular das Américas. Sem sombra de dúvida. Respeitado internacionalmente. Querido pelo povo do mundo. Não é só pelo povo brasileiro. Aí fica a gente, aí ele diz, não, porque ele é isso é aquilo. Pelo amor de Deus, gente. Né? O Lula é um cara altamente moderado. Não tem nada de radical, não tem nada de esquerda, eu vou ver. Né? O governo dele é um governo democrático, respeitador. E todo mundo ganha dinheiro. Eu quero saber, eu quero saber, essas pessoas que criticam o Lula, na época de Lula, se eles não ganharam dinheiro. Respondam. Se vocês não ganharam muito dinheiro quando o real se comparava ao dólar, quando o salário mínimo chegava a 300 dólares, quando o desemprego não existia, quando tinha distribuição de renda, quando o pobre teve acesso à educação, principalmente à educação. Tem gente hoje aí, gente, fazendo... fazendo é, pedindo isenção de, de, de, de... com Bolsa Família, né? Mas gente com curso superior, como enfermeiro, psicólogo, professores... Isso é uma prova em contexto, gente, que a distribuição de renda no país deu certo. Né? Deu certo? Agora foi cessado, agora, né? Houve esse golpe, houve um retrocesso grande. O Brasil aí está caindo a. a retrocedendo há a, a mais de. a quase 10 anos. Mas as conquistas sociais do governo Lula ainda estão presentes, gente. Por isso que esse país ainda não virou um caos. Aí vem gente da elite culpando a economia, sabendo que a economia é uma economia fascista, juro, é. Gira em torno das grandes corporações, né? as multinacionais estão aí se preparando, a Shell comprando a Petrobras, né? acabando com a Petrobras, né? as grandes empresas. Né? Inventaram, não, porque a Petrobras foi. Houve corrupção, como há muito tempo, desde a época dos generais tinha corrupção. Diversos coronéis metidos a corrupção. O maior corrupto hoje é do Caixa 2 é o Temer, é um coronel. Coronel, amigo do, do Teme, todo mundo sabe disso. Aí acabaram com a empresa, né? Fizeram um processo tipo italiano que não deu certo, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, Prendam. bota e tornozelo lá para os donos do, os donos das grandes empresas. Ora, mas você vai ficar aqui, ó? Manter o emprego do povo? Não. Não fizeram. Não, gente, a, a, a cúpula do poder judiciário não sentou para dizer, gente, não, pera aí, gente, vamos apurar. Né? Vamos, vamos limpar com lava-chato agora não vamos jogar fora esse precioso patrimônio do povo, patrimônio da nação que são os trabalhadores aí você bota gente você bota milhões milhares e milhares de desemprego 150 mil trabalhadores qualificados para fora e hoje a gente só tem 12 mil né? O lava-jato, ao invés de limpar e de, de tirar sujeira, foi foi tirar sujeira, não conseguiu tirar sujeira porque foi seletivo e, ao mesmo tempo, expulsou. Leva e né? Você tem que ir. Tem que ser feito isso mesmo? Não. Tem que ser feito isso, não. As pessoas são inteligentes para pensarem, né? para agirem. Ora, um negócio desse, uma grande repercussão dessa, não foi boa. Né? As grandes empresas, o patrimônio nacional foi deteriorado de uma hora para outra. Esses pegaram o Lava Jato a impressão que tem a teoria da conspiração né? para tomar o grande patrimônio do país, né? Agora ninguém, vi, ninguém sabe. No, no início do governo de, de Dilma, um barril de petróleo era, custava 140 dólares. 142 dólares. Hoje um barril de petróleo custa é 30 dólares. É petróleo vai diminuir. E tem um grande prejuízo. Agora vendeu o pré-sal, gente. Né? Reservas comparadas somente àquelas grandes reservas das Arábias, né? do Oriente Médio que você né, entregar isso de mão beijada, gente, pelo amor de Deus. Não pode. É com raiva, senão. Hoje, o presidente do Brasil, novamente, seria Lula. O povo já se decidiu. Só dá uma saída para Afasta Lula. Já fizeram um julgamento aí, já fizeram um pré-julgamento. Está marcado no dia 24 de janeiro. O julgamento de Lula lá no tribunal lá de Gaúcho já se pronunciou que a sentença já está feita contra Lula, ou seja, Lula vai falar. Lula vai encontrar uma solução para os próprios países. Que a decisão continua a democracia, que é matar Lula. Né? Porque não tem como. Agora eu aviso a vocês, se matarem Lula, vocês, vocês transformarão um Brasil diferente. Né? Não estou dizendo nada não, apenas o que eu vislumbro. Né? Não façam isso. Não façam isso. Porque, gente, pelo amor de Deus, as inverdades, né, as todos foram jogados no, no vale comum. Né? A Globo é só negadora de impostos envolvidos em corrupções de FIFA, né, a CIA a americana, a polícia descobriu né, que o fez um, um, um esquema grande de corrupção, né, está encobrindo. agora é a favor da Previdência Social, porque tem uma, um rombo grande, né, que ele está devendo à Previdência Social e eles fizeram um acordo, né? os donos da Globo se reuniram com o Temer recentemente, eles agora é a favor agora do governo de Temer, a favor da reforma da Previdência, porque com certeza prometeram, prometeram é, isenção, né? Isenção não, é esconder e não cobrar os, a, a Previdência, né? os encargos sociais que a Globo está devendo, enfim, é isso que está acontecendo no Brasil nos nossos dias. Então, eu quero aqui agradecer a atenção de vocês. Já falei mais de meia hora. É, quero desejar a todos Feliz Natal. Dizer que 2017 foi um ano muito bom, não era para ser acabado do ponto de vista, vamos dizer assim, é, pessoal da minha carreira jurídica. Quero agradecer de fundo do meu coração, todos os meus amigos, que eu consegui conquistar, aqueles antigos que ainda continuam comigo, agradecer a todos, a todos vocês, só tenho a agradecer, agradecer a minha família, agradecer meus amigos, agradecer meus colegas, né? e agradecer né, o Papai do Céu por essa grande oportunidade né, de falar com vocês hoje, no sábado, dia 23 de dezembro, uma chuvinha aqui para diminuir a, o calor aqui em Jampa. E dar um, um beijo né, enorme né, a esse povo do sertão. Né, aos amigos e às amigas, as colegas, a esses alunos fantásticos né, da Facete, aos funcionários, aos colegas professores, todos eles. Então, muito obrigado. E até outra oportunidade, se Deus quiser. Um abraço.